Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre auferir e aferir. Auferir é sinônimo de ganhar, então você vai poder falar naquela negociação ele auferiu muitos lucros. Já aferir é sinônimo de verificar, então você vai dizer depois de aferir os resultados, ele percebeu que teve prejuízo. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, se quiserem ver os próximos vídeos, serem notificados, se inscreva aqui no canal, deixe um joinha aqui embaixo para mim. Se você tem mais dúvidas, pode deixar aqui na, nos comentários aqui embaixo ou então aqui do lado, se você estiver vendo um dispositivo móvel. Um grande abraço e até a próxima.